Muito bem, pessoal, estamos de volta com você, né? É, estamos de volta com você. Hoje, chegando aí para contar a história de Pedro Rodrigues Filho, 29 de outubro de 1954. É, esse rapaz foi um instrumento na mão do diabo por muitos anos. Você quer saber a história inteira? Então fique comigo. É, fique comigo, assista o vídeo até o final. Pedro Rodrigues Filho, nada mais, nada menos, foi condenado a 400 anos de cadeia, né, considerado é, um dos maiores assassinos que o Brasil já teve até hoje. Agora é a pergunta que eu te faço, para você que está me ouvindo através desse vídeo. Você acredita na recuperação de um homem que matou mais de 100 pessoas? Você acredita que Deus pode fazer Algo especial na vida deste homem Ou de outras pessoas também, né Que seguem o mesmo estilo de vida, né Que ele seguia Tá aí, deixo a pergunta aí pra você Você acredita que ele pode se recuperar? É, muito bem Deixe o seu comentário no rodapé do vídeo E vamos lá pra história, né Do Pedrinho Matador Nada mais, nada menos, né é um assassino em série que ficou preso aí mais de 40 anos no Brasil, inclusive aí ultrapassou aí a pena limite, né, porque aqui no Brasil é, a pessoa não pode, não podia ficar presa mais de 30 anos, né, mudou, mudou um pouquinho a coisa aí a lei agora há pouco tempo atrás, né, é, mas antes de completar 18 anos, Pedrinho já matou várias pessoas, né, é as dificuldades da vida, né, situações da vida, obrigou a Pedrinho a começar a matar muito cedo. Inclusive, aos 13 anos, durante uma briga que teve com o seu primo, é, simplesmente tirou a vida do seu primo aí, né, é, de maneira cruel, e começou a matar aí, daí em diante não parou mais, né, é, se tornando aí uma pessoa cruel, que tinha prazer em matar, inclusive fazendo aí uma tatuagem no seu próprio braço, Aqui né? matava por prazer. Eu quero que você preste atenção nisso, né? Como que o diabo usa as pessoas, como que ele escraviza o ser humano, né? A tal ponto, você que está aí me escutando, você acha que esse homem tinha, um pra... é, é, tinha paz, tinha sossego? É claro que não, né? pessoas que tiram a vida um dos outros, é, tiram a vida que só Deus pode tem a permissão, né? Aliás, para tirar, né? Porque foi ele que criou, ele tira na hora que ele bem entender. Mas nós somos todos criação dele, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguindo, né? Vamos falando um pouquinho mais do nosso nosso personagem, né? A realidade não é um personagem, é uma é uma verdade. Que foi um homem que, inclusive, depois que saiu da cadeia, foi entrevistado aí por é, grandes nomes é, da imprensa brasileira, né? Como Roberto Cabrini, é, também alguns repórteres aí da, da Rede Record de televisão, né? Enfim, dando várias entrevistas até hoje. e Inclusive, hoje trabalha aí com o canal do, do YouTube, né? É, fazendo alguns comentários aí é, de alguns assassinos que aparece por, por hoje aí, né? É, inclusive esse esse Lázaro aí que teve aí nas manchetes há pouco tempo, ele mesmo fez vários comentários porque foi um homem que teve experiência, apesar de ser uma vida macabra, uma vida que trouxe muita tristeza, muito choro para muitas famílias, ele tem experiência nessa área, né? Hoje uma pessoa que alcançou é, a liberdade, depois ficou mais de 40 anos na cadeia, hoje com uma vida totalmente mudada. Né? Mas vamos lá, vamos contar, é, começar a contar a história dele, para você entender como ele chegou nessa vida. Música Mas é isso aí, né? Com apenas 14 anos, é o Pedrinho matou aí o vice-prefeito de Alfenas, né? É a linda cidade de Alfenas, é, no estado de Minas Gerais. É simplesmente porque o vice-prefeito demitiu o pai dele, é, que foi acusado de roubar merenda, né? Trabalhava lá para é, para a prefeitura municipal, né? Acusou injustamente, ele não achou certo, é, pegou uma espingarda do avô dele. Matou o vice-prefeito na frente da prefeitura, né? Você imagina só, né? Toda pessoa que se torna um criminoso, geralmente, tem um começo, né? É, não, não é à toa, né? Eu costumo dizer que não é à toa. Pedrinho é, vinha de uma família é, que o pai espancava a mãe praticamente direto, né? E quando estava, a mãe estava grávida dele, o pai espancando a mãe, acabou é, dando uma porretada na, na barriga da mãe. E Pedrinho já nasceu aí, já com um certo é, probleminha, né? É, os, os médicos dizem que isso é, é que causou um distúrbio aí, de, de alguma coisa assim. Os médicos dizem isso, né? É, que causou esse distúrbio, que começou a matar. Mas não é nada disso, né? A realidade... É, mais tarde o pai mata a mãe com 20, 21 facadas Pedrinho jurou é, de matar o pai Mais tarde, quatro anos depois, pegou o pai e matou com 22 né? Uma a mais para poder se vingar Lascou a faca no peito do pai, arrancou o coração e deu uma mordida né? e Depois cuspiu fora é, você imagina uma pessoa dessa maneira, você acha que uma pessoa dessa estava no normal para fazer isso? É claro que não, né? É, que ser humano faria isso com o pai, se estivesse no normal? Inclusive, há poucos dias atrás, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele se fosse hoje, ele faria isso? Ele chegou até a chorar, ele falou, jamais, se fosse, é, o arrependimento me corrói por dentro, jamais faria isso se fosse hoje, por quê? Porque o homem... O mal que estava nele saiu, né? Hoje ele está liberto pelo sangue de Cristo. Mas, não se contentando com isso, né? Mais tarde, provavelmente, né? É... Descobriu que era o vigia da escola que estava roubando, né? Que foi lá e matou ele também, né? É, foi lá e matou ele também, dando sequência aí é, a mais um crime, né? É, na sequência, fugiu para a cidade de Mogi das Cruzes. Lá começou, sim, uma onda de crime sem, é, sem parar, né? Como se diz. É, chegando lá em Mogi das Cruzes, se envolveu é, com mais violência, matando alguns traficantes, inclusive conheceu aí uma das viúvas de um traficante lá do é, que cuidava da, da boca de fumo e se envolveu com ela, dando sequência à a sua vida é, de crimes, de atrocidades durante sua juventude. Gente, vamos seguindo, né? É, o Pedrinho foi preso em 1973, sendo condenado né, a uma pena pesadíssima de 123 anos. Naquela época ele tinha 18 anos, né? E já estava aí praticamente né, fechando aí uma pena de ter matado 48 pessoas em 1973. E é claro, né? Não parava por aí, né? Apenas sendo preso. E lá na cadeia, iria matar muito mais, pois ninguém se passava na frente de Pedrinho. Pois era um homem que tinha sede de matar. Você imagina, né? Uma pessoa dessa não era nem comparada a um animal. Os presos tinham medo dele. Eu imagino até que até os policiais ficavam meio de orelha em pé, né? Não é brincadeira, não mais tarde vindo a matar de novo na própria penitenciária dando aí mais trabalho para a sociedade né e vamos relatando aí mais algumas alguns crimes dele chegando aí mais, tar a, mais tarde ainda a ser condenada a 400 anos de cadeia olha só que barbaridade hein Interessante que Pedrinho costumava dizer, né, é, e costumava dizer com a boca cheia até, né, como diz o velho caipira, que ele matava as pessoas porque precisava, né, porque durante a carreira de crime, ele nunca matou uma pessoa inocente, dizia ele. Era só bandido, era só pessoas que não prestava. Ele nunca é, fez mal a uma mulher, a uma criança ou um idoso que seja, né. Somente pessoas que não prestavam, que ele achava que não prestavam, ele passava fogo, né? Ou seja, marginal, é, é criminoso, estupra, estuprador, né? É, e outras coisas mais. Essas pessoas aí, ele não tinha piedade, matava mesmo. permanecer 34 anos atrás das grades praticamente sem sair de maneira alguma, né? É nessa época aí era difícil, né? não tinha esse é, essa saidinha de Natal, essas saidinhas que tem hoje, né? Que a lei abrandou demais. É, em 2007, né? Ele saiu aí pela primeira vez depois de 34 anos, sendo que a justiça brasileira é, permite só 30 anos né? na época. Na época permitia só 30 anos de cadeia, mesmo que o cara tivesse condenado a mais. Mas em 2007 ele foi solto, né? como eu estava dizendo, mas é, na sequência, em 2011, voltou a ser preso novamente, não porque ele cometeu o crime, mas que enquanto ele estava na cadeia, ele andou matando umas pessoas lá dentro, né? É criminoso lá, não tinha vez, né? O camarada era estuprador ele matava mesmo, né? E pelo, que, a, pelas entrevistas que ele dá, ele matava com prazer. Tinha prazer em matar, pois ele falava que essas pessoas não deveriam é, estar vivos, né? É, bandidos que matavam crianças, estuprador, é, bandidos que mexia com mulher, ele passava o facão mesmo, matava e não tinha dessa, né? Inclusive até o próprio pai ele matou dentro da prisão. Porque o pai, depois que matou a mãe, foi preso e passou-se quatro anos. O pai acabou sendo é, aprisionado na mesma cela dele. E aí pronto, né? Aí o bicho pegou, né? Chegou a hora da vingança total. E eu achei interessante na entrevista, né? Que ele, ele fala sobre o pai. Que se fosse nos dias de hoje, ele jamais faria isso, né? E a lágrima caía dos olhos como que deus é maravilhoso né? deus pode transformar a vida da pessoa é muitas vezes eu fico indignado né no, nós estamos aí no século 21 há 30 anos atrás aí o povo de deus trabalhava nesse sentido né é para evangelizar os presidiários e ganhou muita alma para jesus né ganhou muitos presidiários para jesus pessoas que cometeram os crimes bárbaros veio para Jesus hoje trabalha aí evangelizando ainda nos anos para cá até o povo de Deus tem mudado essa essa concepção né é, hoje quantas vezes que a gente vê né a pessoa que fala que é servo de Deus e fala que bandido tem de matar bandido tem que morrer mesmo que não presta para ficar na face da Terra não é bem isso que a Bíblia Sagrada é, nos diz né você que é servo de Deus ou você mesmo que talvez não tenha uma religião, é a Bíblia Sagrada deixa bem claro que todos têm uma alma e todos têm um direito à, à salvação. Se você já conhece a palavra de Deus, você tem que falar de Deus para essas pessoas para que um dia eles sejam transformados. Alguém falou de Deus para o Pedrinho um dia. Por isso, em 2011, ele foi liberto novamente. Hoje é uma pessoa que vive com a família, servindo a Deus lá na, na terra dele tem um canal no YouTube que dá conselhos, né? É para pessoas que acham que o mundo do crime é é um bom caminho. Ele dá conselhos para essas pessoas se afastarem e conta experiências que ele passou é, durante 42 anos na cadeia. Gente, é 42 anos. Esse moço perdeu 42 anos da vida dele, praticamente a troco de nada, né? Matou, foi retalhado de faca, tem marcas por todo o corpo, é, algumas imagens aí que tem nas, nas entrevistas dele, você pode ver que tem tatuagem para tudo quanto é lado do corpo, inclusive tinha tatuado aí até o diabo no braço dele, né? Agora depois que aceitou Jesus, que está nos pés de Cristo, mandou tampar, né? Porque a tatuagem não, sabe, não sai, né? Você sabe, e mandou tampar aí com uma outra tatuagem para disfarçar um pouco né, pois tatuou o tinhoso na, no corpo né, agora fica complicado né, mas Deus sabe de todas as coisas né, hoje é um grande servo de Deus, tá aí pregando o Evangelho e morando com a sua família e o cabrinho ainda perguntou para ele né, qual que era o sonho dele né, ele ainda falou ó, de ter uma vida comum eu faço meus bicos aí para sobreviver, além do canal, faço meus bicos de pedreiro e tal, e ter uma casinha para mim morar e acabar minha velhice em paz, né? Agora você que está me ouvindo aí, você tira as suas próprias conclusões, né? É claro que vai ter muita gente que, que vai falar, né? Um homem desse não deveria ter uma oportunidade, é, uma segunda chance, pois ele matou muita gente, Segundo as estatísticas da polícia, é, chega a mais de 100 pessoas, né? 100 pessoas, mas tem um detalhe, viu gente? Mais de 100 pessoas, mas nenhuma dessas pessoas eram pessoas inocentes. Ali só tinha estupradores, tinha gente que matava o outro é, para ver só o tombo, enfim, só tranqueira. Só tranqueira, tá certo. Ele estava errado porque ninguém deve tirar a vida de ninguém. Mas... Entre outros casos, né? Ele nunca matou ninguém inocente. Era sempre uma, uma raça de víbora que caía. Tire suas conclusões né, e comente aí no, no, no rodapé do vídeo, né? É o que você acha? Hoje, o Pedro ele gosta de ser chamado Pedrinho, o ex-matador, né? Ele disse que não tem... É, satisfação de lembrar do passado que às vezes ele conta em algumas entrevistas né somente para que é, o nome de Deus seja glorificado pois ele está transformado hoje, e tem entrevistas aí recentes né, não, não tem muito tempo isso não gente se você puxar aí na internet, tem entrevista dele na época que ele estava preso ainda. Ele estava cumprindo pena na penitenciária. O homem era terrível, né? É até quando aquele maníaco do parque foi descoberto. Ele, ele até é, deu uma entrevista na cadeia dizendo: ó, manda ele para cá, coloca ele aqui. Eu eu vou ser obrigado a matar ele, né? Porque ele não, é, matou essas pessoas inocentes. Enfim. Uma história muito interessante, uma história real, você pode puxar na internet e você vai ver vários vídeos do Pedro, o ex-matador, um dos maiores bandidos que já teve nesse país, hoje nos braços de Cristo Jesus. né? Que Deus te abençoe, obrigado aí pela sua atenção, se você está chegando aí ao final desse vídeo, eu agradeço imensamente. Procure compartilhar, procure compartilhar o nosso trabalho, nós temos aí mais de 300 vídeos no nosso canal e sempre um conteúdo diferente, um conteúdo que vai te trazer algo bom para a sua vida. Aqui nós não gravamos aí vídeos de piadinha, sem graça ou coisa parecida, mas gravamos apenas alguma coisa que vai edificar a sua vida. Aquele abraço, gente!